Detetive Denise, seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje a gente chegou o dia do Halloween aqui no Clube Pinguim Brasil E o bagulho tá doido Porque hoje vamos fazer encontrar Chaves é, Não sei também de que é a chave Mas olha como tá bem feita Tá bem bonito Meu Deus Talvez aqui é, é antiga, né? 2010? Não sei também, gente. Eu não sou profissional em clube pinguim É verdade. Mas por que é antiga? Eu tava aqui no prazo e não mostrei. Porque tem um palco. Tá vendo? E eu tô recebendo um zap aqui. Bora ver sobre o que é. Não dá pra me enxergar, então não vamos ler. é mesmo né? Felizmente. É um zap de quem, gente? Será? Porque eu tô usando o Fresh Teatro... No, por fim E eu não consigo nem fechar o bagulho Isso aí, é muito bom Então, vamos aqui começar a nossa Vamos ver a, as infetações da ilha, né? Pra ver como que tá Cemitério de abóbora As abóboras estão tudo morto Então, aquela dali tá muito feliz ali, né? misericórdia A noite do trenol, né? Trenol zumbi, o clássico Sempre muito bom Muito bom não, né? Muito bom, é a Estela Gori. Aqui tem o um que? Tem alguma coisa piscando aqui, piscou a gente clica. Tem um senhor Garibaldo. Por que tá em inglês? Tá em inglês, gente. Eu não sei, acho por... que porque meu celular tá em inglês, né? Próxima semana é... Me ajude a resolver um mistério de, de um gran de um tio De, de um tio desaparecido, Garibaldo Galway O cara do... Não sei também, gente O cara dos negócios Algo assim, né? Os caras dos aplicativos oh, Mas tá uma bosta, hein? Um flash teatro Eu vou mudar pro... pra tela Pronto, agora assim tá melhor, gente A gente consegue ver o zap Na verdade eu consigo Porque vocês já conseguiram, né? Ah, nem tem mais zap Tudo bom Show de talentos, só se for o show da misericórdia, né? Aqui, nossa querida montanha também tá com espantalho e as bóboras, tem um cego ali. E a lua tá na órbita da terra, né? Porque olha o tamanho dessa lua, misericórdia. Ah, tá dentro da terra, né? Não é possível isso. Ah, o estádio normal, né? Tá na versão moderna. Então, vamos aqui a floresta. Eu nem mostrei... Aqui, ó, a casa aqui é a casa mal assombrada. Deixa eu ver. Aqui tem uma chave, gente. Continuar. Encontra a chave que abre mistero... misteriosamente o misterioso baú. Se tiver coragem. Minha dicção tá muito boa, gente. Aqui, quando você clica na chave, vai ter dica, né? Eu acho que aqui não tem chave. Hein? Prime... Primeiramente, aqui é a mansão mais... Mal-assombrada, será que é a do Garibaldo? O Garibaldo ajuda nós Vamos encontrar as chaves aqui, gente Deixa eu ver, aqui tem uma chave, né? Misericórdia, é uma mansão mesmo, viu? É muito grande Eu já tô perdido Eu tô perdido Pegaram nós, família Já tô perdido Ah, aqui tem uma chave, né? Ah, eu encontrei a penúltima Eu encontrei a penúltima chave Deixa eu ver se no quadrão aqui Tá muito suspeito, não tem chave Sobe Ah, não quer subir, não sobe Esse é o tal do lula. Aqui tem uma chave Vamos, meu filho, busca a chave É, a gente tá buscando essa chave Eu não sei porque a gente tá buscando essa chave Mas eu acho que é pra desprender o Garibaldo Subiu Na moral Ai, ah, já pegou. Porque você não avisou? Aqui igual um aparelho esperando. Gente, tá muito calor, gente. Minha adicção tá muito ruim. Uhum, uhum, uhum. Aqui não tem chave, né? O que que é isso aqui escuro aqui? Misericórdia. Ó, gente, o diabo tentando me derrubar. O de Jesus Sei que eu tava preso. Eu saí de boa. Amigo, tu subiu aí como? Como assim? Não espere. Tem outra chave aqui, né? Não é possível. Minha cabeça! Minha cabeça na bola! Na bola de cristal. Hum, uhum, uhum. Ah, aqui deve ter outra chave. Não. Lá, volta. A few moments later. É, aqui eu disse. Eu sabia, gente. Eu sou muito esperto, na moral. Ah, tá faltando as duas primeiras chaves que quer dizer que eu passei o lugar. Ou seja, eu tenho que voltar lá no começo Mas eu não tô voltando porque Eu sou péssimo em voltar nas coisas Calma Gente, é muito grande, meu Deus Aqui eu já fui Ah, como é que eu saio daqui agora? Ah tá, tem uma porta aqui eu Sou miope, gente, desculpa Ah, aqui eu também já fui Quando eu encontrar as duas últimas chaves Eu volto com vocês Three hours later. Aqui a chave, certeza Tem um símbolo de chave ali Gente, eu sou muito ruim Meu Deus, eu passei por isso Eu passei por aqui, eu nem lembro, gente Minha memória, minha dicção Minha miope, gente, como assim? E eu tô vivo ainda Como assim, velho? Eu não sei como voltar Eu quero voltar Pro primeiro lugar, porque eu sei que tem uma chave lá eu tô fazendo tudo fora de ordem, né? Tudo bem. É, não tem nada aqui. Ah! Tinha um lugar ali. Como eu iria ver como? Gente, ali era pra ter uma chave. Aqui deve ter outra chave. Deixa eu ver. Aqui no meu tom eu já vou me enterrar. Porque eu já tô morto. Eu só tô o caco, gente. Aqui é o começo, aqui é onde a gente vai abrir É, mas só tá faltando uma chave Olha que legal essas chaves, eu gosto desse tipo de chave Não, tem dois lados aqui, tem esse lado e esse lado Tipo assim, eu falei esse lado duas vezes, não faz sentido Ah, aqui eu entro aqui, aqui tinha uma chave, né? Era pra ter outra Ah, tem um lugar, meu Deus, velho Tá mais difícil do que a chave Os lugares, velho Ah, mas pra onde eu vou aqui também Era pra ter uma chave aqui, né Ah, não, não, gente, nem brincando Nem brincando que tinha aqui em cima Ô, oh, oh, demônio Não era pra clicar aí em cima, não Meu Deus, meu dedo é muito grande Vai, meu filho, passa pro outro lado Vai, em nome da glória De mandar dascar não quer passar, tá vendo, gente? Amigo, com minha ajuda. Gente, como? Como? me brinca Ah! Pronto. Gente, eu rodei isso aqui tudo. Não encontrei nem, nem mais uma chave. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Amigo, deixa de brincadeira. Gente, é sério, gente. Tem muito lugar, tem muito buraco aqui. Eu sou um pinguim, não um rato então, Olha os olhos do, Dos bichos, dos ratos Pode ser rato, né O rato tá um mutante No Halloween Não, não Não acredito que eu não vi aqui, gente Ah, mas eu Gente, tipo, eu tô perdido Eu vou ter que ver um vídeo Porque eu não sei mais o que eu faço Tipo, eu já entrei em todos os lugares Possíveis, eu não tô nem brincando Velho Uhum, uhum. Tipo, eu já entrei aqui Já, não tem nada Gente, eu tô Eu já dei a volta ao mundo em 84 dias tô... Já dei a volta no Clube Pinguim Todo aqui Em 84 dias Em 84 dias não, em 34 segundos Porque, tipo, mano Tô, tô maior do que o Pedro Álvares Cabral lá, que dá o alto mundo Naquele programa, não sei né, Gente, o que eu tô falando Gente, eu juro pela minha mãe, aquela gorda Que eu não vi essa chave aqui no começo. É sério, eu não, eu não vi O pior que tinha que tinha dica da chave Tem um símbolo da chave A primeira chave do baú está escondida bem embaixo do seu bico Ah, e se você clicar na chave, vai pro lugar das chaves Gente, desculpa, meu Deus não é pra ir pra ir, ô demônio Gente, finalmente Eu encontrei a chave aqui, a chave normal A chave de caveira A chave de ossos de esqueleto Do Minecraft A chave da realeza E a chave do puff Mossego ridículo Não é ridículo não, né, gente Porque é tipo assim, ó, um puff mossego Ele é preto, mas já tem um puff preto Pra que tem um puff mossego Sem entenderam, sem né é, vamos abrir o baú Abrir o baú Ganhou o selo explorador Porque eu explorei muito eu, Gente, deu, deu para fazer um programa aqui A volta de Febraim em, em, em 34 segundos é, Manual do uso do, dos óculos Revele, fa, Revela fantasma Respire fundo Coloque o, os óculos Veja o que jamais imaginaria ver Amigo, eu tenho paralisia do sono, eu já vi de tudo Dá licença Tá, conseguimos, eu já tô lá em cima, gente eu já fui teletransportado Olha lá, meu filho, vai pra detrás do baú mesmo Vou aqui colocar o óculos revela fantasma ah! Isso aqui é um fantasma, gente? Isso aqui não é um fantasma não, amigo Gente, não, mas eu tô com medo também, né? Não é fantasma, não, sinceramente. É os sozinho Gente, apareceu uma porta aqui. Ah, vai cair. Ah, que legal, hein? Eu diria que eu estou surpreso. Sou Garibaldo. E você descobriu um laboratório perdido. Receba esse prêmio, você merece mesmo. Que o que eu passei aqui, nem. Não vou nem falar Nem Jesus passou <risos> Gente, desculpa Que deselegante né? Então o que, que eu tenho que fazer, amigo? Ah, tá tinha que entrar Agora eu vou virar um fantasma Eita cabruco Vai ser do bala balacobaco, gente Já posso sair? Namastê Já virei fantasma? Eu, acho que eu tenho que ficar pelado, lado, gente Eu tô entendendo tem algum botão pra clicar, com certeza Tá, fica pelado aí Ela tirou até o prano de fundo, fica pelado logo Mamastê Ah, tem um bagulho ali, gente a alavanca Arigatou Meu Deus, entra no bagulho Aqui, ó Aí, agora eu apertei Eu virei fantasma, né? Ai, gente, é sério isso. Sai, amigo, quer roubar meu lugar? da licença. E era somente para assinante virar fantasma, hein, gente? Tá super quebrado esse jogo. Que jogo bugado. Na moral, foi eu que sou bugado. Vamos ver o plano de fundo. Horrível. Não, tô brincando aqui. Eu tô nervoso, gente. Eu tô estressado já. Jogando celular muito estressante. Na moral... É legal, tem as poções Água ali, verde gosta mais verde, rosa, roxo Olha lá, retirei de novo, gente Olha lá, o menino virou fantasma Caramba Mano O capeta entrou em mim, velho Desculpa, olha as coisas que eu falo em vídeo mas na moral, olha isso É bem assustador Agora eu sou fantasma Você tem que jogar no botão de dançar Deveria ter as duas reações, né? bu Recuperamos o que? O Garibaldo, né? Que é um fantasma Camarada Tem um catálogo, gente Vamos ver o que tem Será que tem um segredo? Free Enter Tá em inglês, gente Você já tem Nossa, não me diga Claro que sim. Tá em inglês, gente. Tudo bem. Inter for members. Será que só o meu tá em inglês, gente? Gil Gente, o meu tá em inglês. O meu tá em inglês porque o meu celular tá em inglês, tá? Mas a gente é bilíngue a gente entende. Vestir isso. Vestir isso e seus fantasma, Google e presença... Pra capturar fantasma Gente, arrasei na tradução, na moral Dá licença Isso is é for Brian, for Brasil, man. As coisas, ah, não gostei disso não Que isso, gente Assustador, viu Tá brega, muito brega oh, essa, essa da gatinha aqui, eu gostei, na moral Dá licença Essa aqui, arrasou, velho pelo menos eu não falei que tá horrível, gente. Porque eu falei. Desculpa, gente, se eu falei que uma coisa tá horrível. É porque eu tô sono muito. Eu só tô pensando. Espelho espelho meu tem uma coisa mais fria do que o Diabo. Tem sim, sua mãe é aquela gorda. Não, tô brincando, gente. Meu Deus. Aff. Eu sempre falo que eu tô brincando, né? Na real o coração falou que tá cheio, né? <risos> Olha como é que tá Tá ah, Tá ilimitado, que isso Vai dar susto na mãe Olha como é que tá Gente, não tem como passar Pra tomar banho no mar Gente, minha cauda Meu bombonzinho Será que o que que tem? Oh, tem um fantasma aqui ó. Será que o óculos de fantasma é, Tem fantasma por todas as ilhas? Vou colocar Deixa eu ver se vai do mesmo jeito É do mesmo jeito Mesmo com o assim Deixa eu, eu quero ver o Iceberg Ah, tem como fazer um, um rosto na abóbora Eu não vou fazer, né, gente Porque demora Qual outro lugar que eu não vi? A mina Ah, a mina tá antiga Eu gostava tanto dessa mina Na moral Tá com a usina de reciclagem pra ganhar mais um selo. Eu já olhei tudo, né gente? Demorei demais, desculpa pela minha dicção. E o próximo vídeo eu vou assinar a fazer um bug. É, acabou a festa.